Fala aí minha gente, aqui quem fala é o Sidoca e pessoal Chegou aqui pra mim meu mouse bang, cara, direto da China E vou estar tá fazendo a unboxing desse produto aí, beleza? Mas antes de tudo, já vai deixando aquele like aí Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações Pra dar aquela fortalecida, beleza? <música> Então mano, para quem não sabe, o mouse bang serve para estar tá segurando o cabo do mouse, cara, para não estar tá agarrando na mesa. É, esse produto aqui é muito útil para quem joga, né? Eu por exemplo usava uma Durex, cara, para estar tá segurando o cabo do meu mouse porque agarrava muito na minha mesa e me atrapalhava muito, cara. Então esse produto serve para isso, beleza? É, eu adquiri este produto aqui por ser um produto simples, bonito. E ter regulagem de altura. É, então, mano, o produto vem nessa caixa aqui, ó, bem bonita, cara. Bem protegido, ó, de boa qualidade, cara. Ela vem em chinês, ó. Olha só aqui atrás, ó. Vem umas explicações aqui de montagem. E vamos abrir aí pra gente conferir o produto, beleza? Deixa eu abrir aqui, ó. Tá aqui, então. Aqui vem uma espuminha aqui, ó, de proteção. E aqui tá o produto, ó, cara. Ele vem todo desmontado, ó, bem legal, bem bonito, ó. E vamos tirar aí peça por peça pra gente conferir, cara. Aqui vem os parafusozinhos ó, da cor preta, ó. Tô vendo aqui que vem mais quatro, ó. E pelo que eu vi, é, esse produto aqui pega quatro parafusos, cara. Então a gente tem a opção aí de escolher a cor nos parafusos, entre o preto e o prateado, beleza? Deixa eu deixar aqui de lado e vamos aqui para a básica. Olha a base aqui, ó, que legal. Bem pesadinha, deixa eu deixar aqui do lado. Aqui vem mais duas peças que compõem aqui a base, Aqui são umas arruelas, ó, umas arruelas de plástico ó. vem uma, duas, três e quatro, quatro arruelas. Aqui é uma chave de montagem. e aqui é onde passa o cabo do mouse uma mola aqui ó então mano eu vou montar com esse parafuso aqui prateado beleza deixa eu ver se eu consigo tirar aqui tirei um dois três e quatro deixa eu guardar esses preto aqui deixa eu guardar a caixa e vamos montar aí para vocês ver como é que fica Beleza então tá tudo aqui e vamos começar a montagem aí beleza Então tá aqui ó pessoal, Mouse Bang já montado ó e aqui ó, a gente pode regular a altura aqui ó. Olha só que legal ó, para cima, para baixo, ó, muito legal cara. Aqui embaixo aqui é uma borracha, tem um plásticozinho aqui, deixa eu remover logo esse plástico aqui ó. E tá aqui ó, uma borracha embaixo, ó, olha só cara parece que tem uma cola cara que gruda mas não é cola cara é só borracha cara fica bem firme muito legal cara muito legal então deixa eu pegar um mouse aqui para vocês ver como é que fica ó. então a gente vem aqui ó com o cabo do mouse ó, encaixa aqui ó. Uma aqui nessa daqui, ó. Pronto, encaixou. Encaixa a outra aqui. E tá aí, ó, pessoal. Olha só. Cara, muito legal, ó. Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, então um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima, valeu!